Olá, querido amigo, querida amiga, você que me acompanha aí pelos canais do YouTube, você que participa das minhas lives, você que de alguma forma está interagindo comigo ao longo desse tempo, eu sou o Elton Melo, moro em Curitiba, e estou lançando o meu primeiro livro na área de casais, Restaurando o Romance no Casamento. E ao longo desses próximos dias eu vou promover sete lives, e essas lives serão com entrevistas com amigos, pessoas que eu tenho é certeza que edificarão algo para sua vida, que trarão alguma resposta. E, com isso, tenho a convicção de que você vai ser muito especialmente abençoado neste momento. E eu quero, então, aproveitar aí para entregar para você, nesse dia, um livro chamado Restaurando o Romance do Casamento. tanto para você que mora aqui no Brasil, quanto para você que está nos Estados Unidos, na França, na Europa, e nós publicamos este livro na Amazon.com, e por conta disso, a promoção se estenderá para todos os países onde a Amazon opera, e este livro, então, será oferecido, e eu tenho certeza que você será é, muito bem recompensado pela leitura deste livro. Mas eu sou o autor, e você sabe que o autor sempre fala bem do seu livro, mas eu quero nesta oportunidade também, conversar um pouquinho com um amigo que mora nos Estados Unidos já há 34 anos, e, e que tem uma ao longo dos anos tem tido um sucesso muito grande trabalhando com casais, o nome dele é Leidimar Lopes, e eu quero então que você possa conhecer este amigo, que eu já conheço há mais de 15 anos, e tenha assim, um carinho muito grande pela vida dele, porque eu o acompanho e sei que ele é uma pessoa, um homem de fé, é um homem é, que busca fazer o melhor para servir o próximo, então eu quero que você possa compartilhar comigo aí, essa primeira live de lançamento do livro Restaurando o Romance do Casamento, hoje aí com o meu amigo Leidmar Lopes. Leidmar, uma boa tarde para você. Como é que você está? Como tem passado? Olá, Elton. Que prazer, alegria imensa poder falar com você e com a sua audiência. Nessa ocasião muito importante, me sinto honrado em poder participar desse momento tão importante na sua vida e principalmente pelo lançamento desse livro Restaurando o Romance no Casamento, que depois de ter visto o conteúdo e ter folheado bastante do conteúdo, eu me detive lendo e, olha, parabéns mesmo pelo conteúdo que está Obrigado. ali, Deus o abençoe. Sem a menor dúvida, abençoará, enriquecerá a vida de muitos Muitos que buscam por melhorar o seu relacionamento matrimonial Parabéns, honrado por estar aqui e fazer parte desse momento Muito bom Edmar me conta um pouquinho aí sobre a sua vida você, é, você está casado há quantos anos? Como é que é o nome da sua esposa? Né? Conta pra gente um pouquinho aí como é que vocês se conheceram bom, Um pouquinho da minha história é, Eu sou casado com a Raquel a mulher mais bonita que existe nesse mundo, é a melhor, minha melhor parte. Né? Nós temos três filhos, Caleb, Caio e Alissa, uh, todos nasceram aqui. A minha esposa é da mesma cidade que eu sou, uh, que eu venho, que eu sou oriundo, que é Goiânia. né? Nós uh, crescemos no mesmo bairro, mas não nos conhecíamos, já vivia por alguns anos aqui, e uma prima dela que era membro da nossa igreja... Uh, ela veio para morar com a prima por um período para estudar inglês e acabou estudando o, o inglês aqui, né? <risos> e nós nos conhecemos e eu, eu louvo a Deus eternamente por ter colocado ela na minha vida. Uh, estamos casados já há 26, caminhando para o 27º ano e temos esses três filhos abençoados, ah, os dois filhos mais de 23 e o de 19 já estão formados na faculdade, continuam estudando. E a minha menina também já está estudando na faculdade, servem o Senhor, são apaixonados por Deus. E estamos aqui, uma família normal, como qualquer uma outra, batalhando dia a dia, procurando entender as nuances da vida para viver no máximo o melhor que Deus tem para nós. Legal. E você estava, é, uma outra oportunidade, você me contou sobre como você e a Raquel se conheceram, mais ou menos assim, né? Mas você tem a, a, uma curiosidade interessante, é que vocês moravam na mesma cidade, no mesmo bairro, mas não se conheciam, é isso? É, é isso aí. Interessante, Elton, é o seguinte, que uh, nós morávamos a poucos blocos, talvez aí uns seis blocos de distância um do outro, as famílias, nós não nos conhecíamos. E o mais interessante ainda é o sobrenome, é o mesmo sobrenome, Lopes. Yes, yes. E a família dela vem da mesma região onde a minha família, Lopes, vem. Então, nós imaginamos, já estamos desenhando aí já há algum tempo, e me parece que com quase 100% de acerto que nós... Temos aí um grau de parentesco em algum lugar na árvore genealógica. Olha só. É, na verdade, nós temos um ancestral comum, né? Adão e Eva. Então, todos nós somos parentes de alguma forma, né? É muito interessante é, isso. É, é sem é, dúvida. A falou bloco aí, mas é porque nos Estados Unidos a quadra é chamada bloco, é isso? Exatamente. E aqui no Brasil é quadra, né? Quadra, então, não era é um domínio, eles moravam no, em quadras separadas, né? É, isso aí. Legal. O, o Lê Mar, me conta uma coisa aí, é, como é que nessa pandemia, né, a gente tá vendo aqui no Brasil como muitas, muitas, muitas intrigas, muitos problemas têm acontecido entre os casais, o fato do marido e a mulher estarem agora presos, vamos dizer assim, dentro de casa, aí mais os filhos junto. Então, nós nós assistimos aqui no Brasil nos últimos, nos últimos meses, um avalanche muito grande de, de, de divórcios, né? de intrigas, brigas, o negócio, as estatísticas de violência doméstica é, aumentaram significativamente. Como é que está aí nos Estados Unidos essa questão? Olha, Elton, uh, e os seus ouvintes também, é importante notar o seguinte, que uh, a pandemia, eu não acredito que a pandemia tenha causado problemas nos relacionamentos matrimoniais. A pandemia não causou isso. A pandemia simplesmente revelou que já existia. Uhum. Por quê? É fácil colocar a culpa em algum lugar. Quando as pessoas, quando, principalmente falando de casais, quando não assumem erros, quando não assumem desafios, quando não assumem problemas e não trabalham esses problemas, e, e isso fica... Uh, fica uh, maquiado por muito tempo, em algum momento isso tem que vir à tona. E a pandemia foi simplesmente um escape para tornar realidade aquilo que já existia. Então as brigas, os problemas, eles existiam já, uh, rejeição já existia, uh, traições já existiam, simplesmente vieram à tona agora vieram à tona, porque nada acontece da noite para o dia. Existe um processo para que tudo que acontece possa ter uh, tido o uh, um início, teve início em algum lugar. Agora, concordo, aqui nos Estados Unidos, da mesma forma, porque essa, essas métricas é, é, elas servem para todo lugar. Né? Agora, eu concordo que a violência doméstica aumentou, por quê? Porque vieram à tona os problemas que já existiam. Hum. Antes, Estava nós... latente ali, né? Estava dormindo, de repente explode tudo, né? Totalmente. Por quê? Não tratava, não cuidava explodiu. E quando explodiu, violência doméstica. Por quê violência doméstica? Porque, às vezes, o parceiro não consegue controlar-se, chegou a um ponto de, de, de, de volutividade que... E não deu mais para segurar e explodiu e claro aqui a gente escolhe explodir ou não né? pois é. É. é e esse é um grande um grande problema a gente tem falado bastante aqui não somente com os brasileiros mas ah, em comunidades brasileiras mais hispanos mesmo no meio americano também é que é, ficou meio essa essa ideia né de que a pandemia causou problemas nos relacionamentos... Não, não causou, ela simplesmente revelou. O que é. aconteceu, quando revelou, trouxe, então, mais violência doméstica. Interessante, né, Lidmar? Eu tenho falado muito isso, que a crise revela o nosso coração. A crise, a crise, não, não, a crise ela serve para separar, vamos dizer assim, os meninos dos homens... As meninas das mulheres, né? A crise serve para mostrar realmente o que está no nosso coração. Exatamente. Então, a gente tem visto isso, né? Não só na igreja, mas em qualquer outro círculo social. Ou com mesmo. pessoas que tinham uma, uma, um estilo de vida, de repente viraram disco, vamos dizer assim, né? Uma palavra antiga, viraram disco. Mudaram é. completamente é. E, e revelou quem realmente elas eram a partir desta crise, né? Então, é. acho que isso é muito interessante. E, e eu queria começar a perguntar para você algumas coisas, mas antes eu quero falar um pouquinho, Edmar, sobre Sim. por que, que eu fiz esse livro... Fantástico. ...Restaurando o Romance no Casamento, Sim. né? Sim. Nós tínhamos programado para o pro ano de 2020 um retiro de casais e o tema do retiro era a restauração do namoro no casamento. Sim. Eu já identificava naquela época que eu tinha feito um ótimo retiro no ano de 2019... E aí nós fizemos o retiro de casais, programamos o retiro de casais de 2020 com o tema restaurando o namoro no casamento, né? Porque é, a gente está casado há mais tempo, e a gente sabe que no começo do relacionamento é aquela babação toda, né? É beijinho para cá, beijinho para lá, é a intensidade do, do, do relacionamento sexual é maior, tudo acaba sendo um pouco mais é, potencializado. Daí a gente sabe que o casamento entra naquela fase de uma certa estagnação, de acomodação, aí depois a gente sabe que vem os filhos e aí vem os, os problemas todos normais da, da vida de, de você ter um filho dentro da casa, né? Não é que filho é problema, mas filho tem as prioridades de uma criança de um ano, de dois anos de idade, de três anos... E a gente sabe que isso, de alguma forma, afeta. Se não estiver bem acompanhado, afeta os relacionamentos. Isso. E aí, depois, os filhos vão crescendo, e o casal normalmente fica aí velho, né? essa é a grande verdade, e o casamento entra numa certa rotina que, é, que faz com que as pessoas acabem se acomodando demais. Isso. E aí, Leidmar, tem uma coisa que é terrível. Por exemplo... Não sei se você já viu alguém né, de andar de cabelo branco, de repente o sujeito pinta o cabelo, parece lá o cabelo marrom, né, passa uma pasta negra no cabelo, alguma coisa. Normalmente, quando as mulheres veem um homem assim, com o cabelo pintado, falam, está apaixonado, está fazendo alguma coisa. Né? <risos> Literalmente é isso. Né? Por quê? Porque o homem, quando está apaixonado, ele, ele fica meio meninão. Uhum. E, de alguma forma, a gente, como homem, não deixa de ser menino. É, nós todos, a gente envelhece por fora, mas a nossa mente continua jovem. E, e, da mesma forma, as esposas também têm as suas as suas necessidades. e Então, uma coisa que eu identifiquei nesse processo de pesquisa para montar esse retiro do ano passado é, era que realmente os casais precisavam voltar a aprender a namorar. Alguns casais, né? Claro que o casal novo não precisa aprender porque ele está nesse processo mas um casal mais, mais de, de meia-idade para frente, ele precisa reconectar aquele processo inicial do casamento, porque senão o casamento dele vai virar aquela coisa de, de compadre, né? compadre e com madre, então fica aquela coisa um tanto quanto, ou seja, não, não, não tem maiores problemas, mas também não tem aquele sabor gostoso, né é uma, é uma diferenciação. Como eu pesquisei muita coisa para poder montar o seminário, montar o nosso retiro de casais, é, juntei muito material, pesquisei, montei as palestras, né, para poder fazer o retiro, e não pude fazer o retiro, então, fizemos o um livro. O livro tem aí 104 páginas, e esses esse 64 páginas é, trabalham um pouco de algumas coisas importantes do relacionamento, com as quais também nós vamos conversar um pouquinho hoje, né? Eu queria começar perguntando para você, Leidimar. qual é a importância do namoro né, no casamento nos dias atuais? Como é que você vê isso aí na, na sociedade americana e não é diferente daqui também do Brasil? Bom, em primeiro lugar, a gente tem que notar o seguinte, né, porque casamento é casamento, não importa a cultura que você está inserido nela. Né? Casamento, ainda que uh, culturalmente você... Uh, você tenha diferenças, quando você parte para uma vida a dois, ah, aquilo que alimenta o relacionamento é o mesmo em todo lugar. E, e, e essa questão do namoro ah, no casamento é fundamental. A questão é a seguinte, é que muitas pessoas partem para uma vida a dois, uma vida matrimonial, e se esquecem completamente de que Uh, casamentos eles não vêm prontos, você edifica, você faz o casamento. Ninguém nasceu sabendo uh, tudo sobre casamento. Por mais que a gente faça seminários, escreva livros sobre casamento, claro que é no dia a dia que cada um vai descobrindo o outro, porque cada caso é um caso. E a gente que lida com aconselhamento matrimonial, a gente que lida com aconselhamento, dado a minha, a minha formação também, e onde eu e minha esposa trabalhamos, com terapia familiar também, a, a gente entende exatamente que cada caso é um caso. Não tem como você fazer um sopão. Não tem como você pegar os resultados que deu certo para duas pessoas, são os mesmos resultados para todo mundo. Né? No entanto... O namoro no casamento atual é fundamental. Se qualquer casal, qualquer matrimônio, se, você, se a pessoa pensa em manter, pensa em, em ter e alcançar o máximo possível no relacionamento, tem que uh, alimentar os sentimentos uh, do início. Veja bem, é importante notar também, você falou muito bem aí na sua pesquisa sobre os estágios, o problema é que quando as pessoas entram no relacionamento eles eles acham o seguinte que vai ser do mesmo jeito para sempre, é, né? tá igual é. aquelas historinhas de, de contos de fadas né? e viveram felizes para sempre, né? Uhum. E se esquecem que uh, e, e existem estágios, a vida passa por estágios, o romance passa por estágios, o amor ele, ele, ele é amor independente Ele é amor Somente ele, ele se manifesta De maneiras diferentes Porque à medida que você amadurece você, ele vai sendo manifesto de maneiras diferentes. Por exemplo, a todo exemplo, seja dado um exemplo. Quando você está novinho, está lá todo entesado, aquela paixão, aquela vontade de morder o cangote dela o tempo todo, de beijar o tempo todo, os biliscãozinhos no bumbum o tempo todo e tal. Quando chega mais tarde, o camarada pensa: não, a gente já está. Duas coisas acontecem, não, a gente já está maduro e tal, a gente já beliscou demais, a gente já se abraçou demais, agora não precisa mais, não. Eu já garanti, estou tô... garantido não precisa mais, não. Está fadado ao fracasso. Por quê? Porque, interessante, que brasa velha, brasa velha, pode estar coberto de cinza. Nada que um ventinho para tirar a cinza. Isso também, né? E eu queria perguntar para vocês, Ledmar, como é que o casal deve estabelecer prioridades para não perder esse tempo de dedicar-se um ao outro? a gente dedica tantas coisas, tempo para tanta coisa, e uh, invariavelmente a gente acaba negligenciando o tempo com a pessoa que a gente mais ama e que a gente vai passar o maior tempo com ela também, né? É uma questão de cultura, né? E quando eu falo cultura, é uma questão de conhecimento, né? Uh, por exemplo, os nossos pais... Uh, eu eles certamente eles tiveram um certo conhecimento para desenvolver o relacionamento deles ah, eu, meus pais eu, eu venho de uma família eu a considero saudável né que os mais saudáveis lá dá bom dia para a lua eu, eu, eu venho de uma família graças a Deus saudável meus pais simples vieram da fazenda vieram da roça e mais meu, minha mãe tinha 16 anos se casou, meu pai 19. O meu pai completou 81 anos de idade, sábado passado. E eles vivem aqui comigo. Meus pais estão vivos. Meu pai cuida da minha mãe como se fosse a menininha de 16 anos dele até hoje. Uhum. A minha mãe cuida dele como se fosse o, o, o amor da vida dela que ela conheceu e casou-se com ele quando ele tinha 19 anos de idade. Então, é tudo uma questão de escolha. E, e eu, eu percebi na vida dos meus pais, mesmo com toda a simplicidade deles, eles nunca, nunca substituíram os momentos dos dois, os momentos que eles tinham que passar juntos por conta dos filhos. E aqui... É um problema, né? A gente poderia pontuar uma série de coisas, mas eu quero pontuar e ir pontuando algumas coisas que são mais latentes aí que a gente vê com mais frequência. É, os pais quando é, o casal quando tem filhos, às vezes colocam os filhos numa linha de prioridade e que o relacionamento matrimonial parece que acabou, entendeu? O camarada é para ter um momento de um momento bom com a esposa. Tem que dançar nos trincos mesmo para poder ter um momento de, de prazer com a esposa. Em alguns casos, a esposa, para ter atenção do cara, do, do, do marido, ela tem que verdadeiramente quase que subir num, num, num pau lá e descer, escorregando no pau lá para poder mexer com o camarada. Desnecessário. Porque hum. Se a gente entende que família é bênção de Deus, que filhos não, pode, não podem atrapalhar o romance do casal, o romance do, do casal, ele, ele precisa, ele precisa perpetuar, ainda que existam momentos difíceis, estações na vida do casal, esse, uh, esse essa, essa conquista, esse cortejar, ele não pode parar jamais, jamais. Tá? Eu me, eu vou tirar um exemplo, a dado um exemplo. Né? Eu não vou falar só o que eu li no livro, mas vou falar o que eu faço. Uhum. Eu né? e minha esposa nós não, não substituímos de forma alguma o nosso momento de qualidade uh, pelos filhos, a menos que o filho esteja doente. Uhum. A menos que esteja doente. Se não está doente, nós temos o nosso tempo de qualidade, nós temos os nossos refúgios secretos. Nós temos lugares aonde nós vamos... até Só para vocês terem uma ideia, até hoje, 26 anos de casado, uma vez por ano, eu e ela assentamos na mesma mesa que nós comemos o último sanduíche e tomamos a última fanta antes de nos casarmos. Há 26 anos. Uma vez por ano nós fazemos isso. Nós nos assentamos lá e olhamos a nossa trajetória até chegarmos aonde nós estamos. Memorial. É, para onde nós vamos. Agora, onde nós Nós estamos aqui. O que, que nós vamos fazer a partir de agora? Né? Então, nós não podemos ficar perdidos de forma alguma sem, sem estar curtindo, sem estar alimentando os sentimentos. Por exemplo, você trouxe uma questão aí da Bíblia, né? Gente, a questão não é bíblica, porque tem coisas que a Bíblia não fala sobre relacionamento matrimonial. Ah, tem, e, e a gente encontra muita coisa muito subsídio nas escrituras sagradas, mas tem coisas que elas são intrínsecas ao ser, e que a gente precisa ter essa, essa capacidade de não simplesmente viver momentos de taras, mas vivermos momentos que realmente valham a pena e alimentarmos esses momentos. Eu não, eu, eu não substituo nada o meu tempo com a minha esposa. Quando não? Ah, mas não tem dinheiro para sair daqui, falou que precisa de dinheiro para alimentar o sentimento? É. A gente precisa. A gente, sabe, momentos que, que a grana está curta, o que a gente faz, faz? A gente entra no carro, vai para um parque, fica sentado lá dentro do carro, desce do carro, dá uma volta no parque, pega na mão, dá uns beijos bom Rapaz, é bom demais beijar. É bom, demais, é bom demais segurar na mão da pessoa que você ama. É um momento de você colocar e trazer a pauta e, e, e ajustar coisas que estão desajustadas. Mas não, o pessoal fica viajando, pensando que a qualquer momento vai acontecer um milagre. Sim, milagres acontecem no casamento, mas a, o milagre só, come, só acontece quando a gente começa a caminhar na direção dele e criar um ambiente para o milagre acontecer. Se não pegar na mão, não vai esquentar. Se não beijar, é. não vai dar certo. Se não, beliscar, é se não beliscar no bumbum, não vai dar nada. Pois é, isso mesmo, né? Como é que a gente consegue, Ledimar, perceber que a chama está apagando no casamento, né? Olha. Porque, é, é, assim, o negócio não, não é da noite para o dia. É, e é. vai desenvolvendo, é um dia que não dá isso, um dia é, não é possível daquela, daquele, daquele jeito. É. E quando a gente menos percebe, a chama acabou no casamento. É. Né? Eu falo, eu falo, eu, a gente fala para casais, e, e a gente tem um, uma temática que a gente trabalha muito, que são assassinos de relacionamentos matrimoniais. Hum, quais primeiro, são eles? Primeiro, é exatamente quando a pessoa ela está muito mais focada uh, com o trabalho dela, Sim. com a vida profissional do que com a vida matrimonial dela. É, mas não entende que se não tiver dinheiro não tem como... Não, não, não, calma aí. A gente deve ter uma vida profissional... Mas antes disso, se a nossa casa estiver tudo bem, se o relacionamento estiver bem, se tudo estiver caminhando bem, eu vou produzir mais na minha, na, lá, lá na empresa, eu vou produzir mais onde eu trabalho, eu vou produzir mais, vou pintar mais parede, eu vou, eu vou vender mais carro, eu vou construir mais carro, eu vou desenhar mais plantas de casa, eu vou atender mais pacientes no consultório. Se tiver bem em casa, se estiver ruim em casa, o meu dia vai ser miserável. Então, em primeiro lugar, em lugar, as pessoas às vezes se comprometem mais com o físico dela no trabalho do que em casa. Segunda coisa tá que, uh, que a gente percebe que destrói matrimônios é quando as pessoas exacerbam, valorizam demais conflitos no relacionamento. Rapaz, tem gente que gosta de cultuar conflitos no casamento. É verdade. Rapaz, o mosquito voou para a direita, mas ele entendeu que não, não foi para a direita, foi para a esquerda. Eles vão brigar por causa do mosquito. Claro, é uma bobeira que eu falei Sim. aqui, mas eles cultuam. Potencializa né, o problema. É, o é, problema. É, é. Então, quando a gente foca mais no problema, nos problemas do que, do que buscar a solução para os problemas, isso tende a acabar com o romance tende a acabar com ah, o, o desejo de suceder ah, no casamento. Uma outra coisa que a gente tem observado é orgulho pessoal. Hum. Okay. Orgulho, é terrível, pra... né? orgulho, orgulho é terrível, um né? Orgulho acaba com qualquer carreira, profissão, acaba com tudo. Brother, olha, o orgulho arrebenta com carreiras profissionais e arrebenta com famílias. A gente lida, você também, aqueles que trabalham com casais, sabe muito bem que quando um dos parceiros no relacionamento permite o orgulho entrar no relacionamento, rapaz, isto aí é tóxico no relacionamento. Tá? Uma outra coisa, uma outra coisa que atrapalha e, e pode ser um, um assassino no casamento ou pode ser um abortivo para o casamento, é o seguinte, é uh, um relacionamento não saudável com uh, os uh, com, pais... Estou tô, eu tô, eu tô aqui lembrando em inglês aqui... Ah. É, com, com o sogro, com os sogros. Isso. É, é, ah. Quando o sogro e a sogra metem a colher de pau deles demais no relacionamento, veja bem, uma coisa é ter a mãe e o pai participando, ajudando, aconselhando em momentos quando são solicitados. Isso é uma coisa, isso de forma saudável. Agora, quando existe uma participação doentia, isto aí também acaba com muitos matrimônios. Agora, outra coisa, outra coisa que acaba com o casamento, é expectativas que não existem. É a gente que vive no mundo da lua, né? É. Vive viajando na maionese, uhum. entendeu? Decisões que não são tomadas, posturas que, que nunca mudam. Uh, veja bem, expectativas, e, e olha que a gente vê muito isso. Às vezes, por exemplo, antes de casar, muitas promessas são feitas e depois que casa as promessas não chegam nunca. Uhum. Não chegam nunca e aquele que aquele que casou na expectativa das promessas feitas pelo parceiro antes de se casar e não ver realizadas as promessas uh, no casamento isso gera seríssimos problemas okay? e a frustração ela é muito ruim né porque ela vai ela vai criar um ressentimento total e mais dia menos dia esse ressentimento vai arrebentar essa corda não tem não tem no tempo de seguro a gente é, realmente precisa ter deixa, cuidado. Deixa eu pegar um gancho no que você falou, dentro desse contexto da, da expectativa que gera, é, gera ressentimentos. Olha só que coisa interessante, pastor. É o seguinte, é que tem muitas pessoas que elas dizem que perdoou, mas não perdoou. Uhum. Fica lá o ressentimento. E ressentimento significa sentir de novo aquilo que sentiu outrora. Entendeu? Uhum trazer à tona, trazer a flor da pele tudo aquilo que foi que causou sofrimento e dor em algum momento. né? Então, veja bem, isso sim pode acabar com o casamento. Outra coisa é que quando o casal não entende que as individualidades... E quando a gente fala sobre individualidade, tem pessoas que entendem mal, interpretam mais a questão de individualidade. Tem casal que pensa o seguinte, não, a minha individualidade, eu tenho que ter minha conta bancária sozinha, eu tenho que ter meus projetos sozinhos, eu tenho que ter as contas sozinhas, eu tenho que ter tudo sozinho. E, e a, a, nossa, a única coisa em comum que nós temos é a cama. Está <risos> fadada ao fracasso. Mas por que, que a gente diz isso? É a invasão de espaço ela, ela é um sério problema. Quando não existe uma vida compartilhada, a pessoa que não consegue compartilhar uma vida ela se sente invadida. Ela se sente invadida. Quando o parceiro cobra... Porque uma vida que não, não é compartilhada, se é uma vida a dois, tem que ser compartilhada. Quando não há compartilhar de vida, quando não, não caminha junto, quando isso acontece, o parceiro, um do, o parceiro que está se sentindo furtado... Ele vai cobrar em algum momento. Fala, poxa vida, quanto é que nós temos na conta? Já ouvi muito isso. O, o, o cônjuge, o, o, o parceiro, não sabe nem o quanto tem na conta. Quanto é que nós temos na conta? Poxa, você quer saber o que tem na conta? Isso não é do seu, da sua conta? É. Não, é, da, é da minha conta, sim. É. É. Para onde nós estamos indo? Para onde nós estamos indo com esse relacionamento? Quais são os projetos... Então, quando não há uma vida compartilhada, parece que as perguntas se tornam invasão. Tá? Existe a, a individualidade, ela é fundamental para quê? Poxa, o cara chegou cansado em casa do trabalho, né? ele precisa descansar um pouquinho, descansa. Ah, a esposa depois do trabalho também, né? Quando chega claro, em casa. Claro, claro. Claro. Ela precisa também de ter um tempinho para ela também? Precisa. Né? os homens eles gostam de futebol churrasco né e, e o papo deles é futebol e churrasco entendeu? mas a mulher não pode em alguns lugares alguns momentos a mulher não pode ter um amigo não pode encontrar com uma irmã da fé não pode encontrar com alguém para conversar não pode ir na casa da irmã da amiga da mãe é como se fosse uma prisão mesmo né mas a invasão de espaço né? as individualidades, elas precisam ser respeitadas. Uma outra uhum. coisa, pastor, me permita, já vou terminar já. Uma outra coisa que, que, é, que, que mata relacionamento é frustração sexual uhum. tá, no relacionamento. Parceiros que, que têm frustrações sexuais. Muitos partem para uma vida a dois, uma vida conjugal, com uma ideia errada. Olha. Tem pessoas que pensam que o sexo é a coisa mais importante no relacionamento. O sexo, veja bem, o sexo é extremamente importante. Por quê? Nós somos seres... Sexuais. Sexuais. Nós precisamos do sexo. Deus criou e não é pecado o sexo. No casamento não é pecado. Saiu fora e está fora. Então, a frustração com isso... Haja visto, presta bem atenção nisso, as últimas estatísticas que eu tenho lido, tá? inclusive daquele Burner Research Foundation, mais de 72% dos homens têm acessado pornografia. Okay? E pornografia é um mal, é um mal do século. É uma indústria de mais de 200 bilhões de dólares anual no mundo todo, então pornografia é um inferno na vida de, de, de casais, porque Por, muitos casais, nós já tratamos de casais que vão ter uma na, na vida sexual deles, assistem um vídeo pornográfico primeiro para depois terem relacionamento, isso é errado, Uhum. Isso é errado. Completamente errado assistir um vídeo pornográfico para depois, pra depois i, i, i ter sexo. Gente, sexo é algo que ele é intrínseco ao ser. Sexo e é interessante, é algo... né, Leidmar? Porque também é o seguinte, o, o sexo ele é um processo que Deus possibilitou a nós de, de, de equilíbrio emocional. claro. Não é possível você ter equilíbrio emocional quando você não tem uma vida de relacionamento sexual é saudável, né? Como é que a gente costuma falar que a pessoa está de saco cheio, né? O famoso saco cheio, né? É, ela tem a ver com essa coisa de você vai acumulando tensões, acumulando a certa coisa, porque Deus fez a nossa vida cheia de terminações nervosas. E, e, e não cabe na minha mente, né, de forma alguma, a ideia de que Deus tenha feito sexo apenas para reprodução. né? Se fosse apenas para isso, não precisava sentir prazer e a mulher não precisava ficar ficar é, nove meses com a criança na barriga. Tinha que fazer um ovo, colocar na chocadeira e deve nascer. A criança estava tudo é, certo. É. Então, Deus fez todo um processo que tem a ver com o envolvimento emocional. É. Ou seja, com toda a necessidade... De, de, de sentir emoção, de sentir prazer, de sentir descarrego das tensões negativas, né? Então, o momento do êxtase, e é interessante isso, porque quando você lê, por exemplo, alguns hinos antigos do cantor cristão, vai aparecer muito na palavra, a palavra gozo, né? Você já, você já reparou, os hinos do cantor cristão, até os hinos da harpa também, tem muita palavra gozo. Gozo! Né? gozo. Eu tenho em Jesus... É, e o que, que é esse gozo? É êxtase, é êxtase... A palavra mais próxima para a gente poder entender como seria isso, seria, vamos dizer assim, um orgasmo, né? Só que a gente começou a cantar na igreja assim, orgasmo eu tenho em Jesus, né? Mas é mais ou menos essa ideia que Deus quer passar, é você ter uma completa alegria e um completo descanso é, emocional em tudo aquilo que a sua vida espiritual proporciona. E da mesma forma como nós temos os momentos de êxtase no ponto de vista espiritual, também é preciso ter momentos de êxtase na vida é, emocional, e isso se dá através do sexo. Pode ter outros momentos de êxtase na vida emocional, mas o sexo é o, é o instrumento mais simples e mais seguro que Deus proporcionou, que a gente tenha a nossa capacidade de recolocar as emoções em dia, de não acumular tensões, né? Pode ver, às vezes, o, o casal está né, tá chateado com alguma coisa, está ali, mas se a esposa ou o esposo complementa né, o outro com uma vida sexual saudável, as emoções negativas, elas tendem a ficar mais fáceis de ser carregadas. E é naturalmente, né? Por que é famoso, aquela famosa, a famosa expressão, né? Deita, deita e dorme, né? É, por quê? Porque naturalmente, depois de um processo de relacionamento sexual, em que há um êxtase, há uma alegria, naturalmente o corpo relaxa, né? as tensões vão embora, você dorme, descansa, tanto para o homem quanto para a mulher, esse processo é um processo muito dinâmico, porque é uma necessidade de ambos, não é só do homem. Às vezes a mulher fala assim, é, mas o homem só quer sexo, né? Que o homem talvez tenha uma necessidade maior nessa área sexual do que a mulher, né? Em via de regra. Mas não quer dizer que a mulher também não tenha, e não quer dizer que ela também não seja beneficiada com isso, né? Deus, Deus deu o mesmo privilégio, vamos dizer assim, para homens e mulheres experimentarem esse momento de êxtase, esse momento de cura, de restauração, através do relacionamento sexual. Eu acho isso fantástico. Quando Deus envolveu isso na nossa vida, né? para que a gente pudesse ser um, um, um ser completo. É, Deus se preocupa com a nossa emoção, com as nossas, as nossas, a nossa mente totalmente, com o nosso coração. Totalmente. É, concordo 100% com o que você acabou de, de falar. Agora, dentro do contexto da sua pergunta, essa questão de problemas no relacionamento, esse ponto de sexualidade... Uh, tem sido ao longo dos anos a gente tem observado uh, um fator uh, que as pessoas precisam melhorar nesse negócio e quando a gente fala de melhorar não é simplesmente intercurso ok não é simplesmente um momento de de caiu dentro né o negócio, você mencionou uma coisa que que precisa ser revisitado sempre o homem ele tem essa necessidade uh, por sexo maior talvez o que é mulher, mas não não significa que a mulher não tenha o prazer também. Significa que a mulher o preparo dela para isso é diferente do homem. O homem se ele vê um buraco na parede, dependendo do momento, ele vai querer fazer qualquer loucura, Por quê? a mente humana ela está extremamente poluída pela pornografia. Então essa pornéia que tem dominado a sociedade, a mente humana, tem, tem causado, tem gerado, e mesmo dentro do contexto da fé, tem causado seríssimos problemas e desvios de comportamento uh, quanto à sexualidade. Olha só, ao ponto que chega, eu tenho ouvido relatórios de lugares aonde casais cristãos, tem feito grupos e troca de grupo de, de parceiros. Tá? Por quê? É porque eles estão assistindo pornografia, é porque permitiu essas coisas entrarem na cabeça. A sexualidade, o momento de sexo, de sexo entre um casal é algo sagrado, é algo santo, criado por Deus, e é algo extremamente divino. Por quê? É o ápice, é o ápice do relacionamento, entendeu? Agora, a pessoa, quando, quando uma pessoa fala assim, não, mas eu, eu, eu quero ter sexo todo dia, toda... cara, vai mentir para outro, ninguém dá conta, não, ninguém dá conta, como que não dá conta? Não, não dá. Eu gosto de falar abertamente sobre esses temas, pastor, sabe por quê? É porque se a gente não fala abertamente sobre esses temas dentro da igreja, a igreja ela vai ser endoctrinada ela vai ser educada pelos sistemas que governam esse mundo como por exemplo a pornografia uhum. entendeu então sim a frustração no relacionamento sexual causa sérios problemas são uh, marital killers né são assassinos de matrimônio é uma outra coisa que eu vou terminar vou parar por aqui eu vou passar a bola para você <risos> novamente é o seguinte uh, se a vida financeira está ruim, é um outro problema. É assim, sobre finanças a gente sempre fala em palestras, quando tem muito dinheiro e não sabe o que fazer, dá ruim. Quando tem é. pouco dinheiro e não sabe o que fazer, também dá ruim. É. <risos> então, aí entra a questão de equilíbrio. As pessoas precisam, sabe, um casal precisa, desde o início, conversar, ser muito aberto um com o outro para poder entender essas, essas nuances, essas estações da vida para não se arrebentar senão vão adoecer. Não há casamento que aguente, não há casamento que suporte crises do tipo. E aí, para terminar, é, é, tem alguns casais que, que embarcam aí, ah, na ideia de que casou muito cedo, às vezes entram muito com bebida, né? o álcool no caso, no, na, na se um dos parceiros se torna alcoólatra, isso é um sério problema, é, uma, é um suicídio para um matrimônio. Né? E eu já falei rapidamente aqui, uma outra ocasião a gente pode até falar bastante sobre essas questões: pornografia, né? essas questões todas aí, jogos de azar, né? qualquer tipo de adicção, de vício, a né? vícios, é. isso aí arrebenta com o relacionamento. Uhum. Isso mesmo. Eu não posso deixar de fazer uma última pergunta para você, Edmar, que é o seguinte: depois de um acidente de percurso no casamento, né, onde houve um pecado, uma traição, como restaurar esse relacionamento? Né? A gente sabe que Deus ajuda, Deus está tranquilo aí para ajudar a gente, para todo, todo mundo que precisa. Sim. Mas que passo cada cônjuge deve percorrer para que essa restauração seja excelente? Né? Mais ou menos, quanto tempo você acha que isso acontece? E acontece? Em primeiro, primeiro lugar, eu acredito que quando existe um, um problema sério, chegar ao ponto de quase separar ou já separar, nós já tivemos, trabalhamos com casos que já haviam se separado por um ano e Deus nos deu graça para trabalhar com alguns matrimônios e reatar e fazermos uma cerimônia, novas cerimônias. Tá? Mas veja bem, em primeiro lugar, uh, tem que entender... Uh, as dinâmicas que os levaram a chegar onde chegaram. Uhum. Se não, aquilo que a gente não confronta, a gente não consegue vencer. Uhum. E a gente começa a confrontar onde? Primeiro lugar, começa com a gente mesmo, com o indivíduo. O indivíduo precisa olhar para si mesmo. E isso, o, o, o pastor, não leva aí dois meses, três meses, seis meses. Dependendo do caso, vai levar seis meses, vai levar dez meses, vai levar um ano. Porque... Se a pessoa não tiver humildade em um tempo de reconstrução, em um tempo de restauração, não vai para frente. Quando dois brigam, quando dois tem problema, chega ao ponto de falar de separação, um precisa querer. Se, tiver, se um quiser pagar o preço para poder restaurar, aí nós já temos um, um, um ponto de, de, de, de início. Né? Então, em primeiro lugar, trabalhar consigo mesmo consigo mesmo. Não pensar que o problema é só do outro. Ninguém chega a um ponto de separação pensando que o outro que é culpado simplesmente. Uhum. Se as crises começam, começa a buscar ajuda. Se você não consegue resolver sozinho, começa a buscar ajuda. Procure uma ajuda, uma ajuda ética, aqui uma coisa muito importante, uma ajuda ética que não vai colocar na, na página da frente dos jornais da cidade o seu problema, tá? Uhum. Alguém que possa lhe ajudar, que entende disso. Né? Então, comece consigo mesmo, avalie a sua vida. Segundo lugar, que eu, eu costumo dizer, a gente costuma trabalhar muito aqui é o seguinte, ah, que tal também focar ah, naquilo que os dois têm em comum? Porque quando vai resolver... Geralmente, as pessoas olham para os problemas, primeiramente. Né? Só focam nos problemas e esquecem de enxergar o que tem em comum. Eu gosto muito... Eu quero ter... encerrar esta live dando a você um presente. Né? Nós temos aqui um presente para abençoar a sua vida neste momento. Então, eu quero é, poder colocar para você aí a possibilidade de você pegar este livro grátis. Né? Que tal? Entra aí agora somente até o dia 16 do 6, você pode entrar na loja da Amazon, aqui no Brasil, ou nos Estados Unidos, ou na França, ou no Japão, em qualquer lugar onde tenha uma loja Amazon, o livro está disponível, e ele ficará gratuitamente disponível até o dia 16 do 6. É, o livro tem um preço, que eu estou colocando para a Amazon brasileira, um preço para a Amazon americana, um preço para a Europa, mas é, para o lançamento deste livro. Eu quero pedir a você que você me ajude no lançamento, para que a gente possa fazer este lançamento de uma forma muito especial. E, então, você tem aí o seu o link aqui abaixo, no seu vídeo, onde você pode gravar, é, clicar ali, né, ou apenas... É copiar este link, e você vai, então, na loja da Amazon, clica lá e compra este livro gratuitamente. É uma compra, mas é uma compra gratuita, tá bom? Então, o livro estará disponível até o dia 16 do 6, gratuitamente, para todos aqueles que quiserem é, ler este livro, é um livro de 104 páginas, oportunamente eu também estarei imprimindo este livro, mas, por enquanto, ele está apenas em e-book, se você não tem o e-book, se você não tem o Kindle, você pode usar um aplicativo da, da, da Amazon que é disponível, é compatível, né? Com o seu celular ou com o seu computador. E aí você, então, pode baixar o texto e ler aí no seu computador, ler no seu celular, no seu tablet. Basta clicar aí no link que está disponível na sua tela. Me ajuda aí nessa divulgação você tem liberdade também de compartilhar com seus amigos, de compartilhar com as pessoas que você ama, e assim nós vamos fazer uma boa divulgação deste livro, que mais pessoas possam ter acesso ao conhecimento que você está tendo, que você está recebendo, e assim nós vamos cumprindo com o nosso propósito de abençoar vidas, de abençoar pessoas, e acima de tudo, queridos, a gente possa experimentar aí um grande cuidado de Deus para com as nossas vidas. A nossa conexão caiu, mas eu quero agradecer aí ao meu amigo Leide Mar que mora nos Estados Unidos, mora na Flórida, o senhor continue abençoando a vida deste homem abençoado, ele, a Raquel, sua esposa, seus filhos, e que quando virem ao Brasil, Leidmar, dê um alô, porque estamos aí com saudades de você também, né? nós estivemos juntos aí no mês de fevereiro, no nosso, no nosso encontro nacional da denominação, e foi muito especial a palavra que você trouxe ali para todos nós, mas eu quero agradecer a Deus pela sua vida, pedir aí que você possa me ajudar no compartilhamento deste link, para que a gente possa fazer esta, esta boa divulgação, né? Divulgando este livro, para que mais pessoas possam compreender aquilo que o senhor tem para cada um de nós neste tempo, né? Então... Ah, sem mais delongas, estou encerrando esta live. Para agora um pouquinho aí, acessa lá no Amazon.com.br ah, o link lá, 3IPOH4E. Ou então você simplesmente entra na loja e escreve Restaurando o Romance no Casamento. Vai cair direto no meu livro ali, né? é um livro que tem uma capa muito bonita, deixa eu mostrar para você a capa do livro. Né? E aí, então, você vai poder você vai poder ver este livro. Olha aqui, vou restaurando o romance no casamento, um livro que tem um casal de costas. Né? Lá, o livro tem um casal de costas. Vamos diminuir um pouquinho aqui para você ver a capa toda do livro. Um casal de costas na beira de um lago, né? conversando sobre a vida. Aqui, restaurando o romance no casamento. O livro tem 104 páginas, tem aqui o nosso ISBN, o livro está registrado na Câmara Brasileira do Livro. Né? Tem aqui uma, uma música sugerida pelo meu amigo Pastor Mauro Serafim, que fez a, a, a, o prefácio deste livro. Aqui está o conteúdo do livro, olha, dedicatória, prefácio, apresentação, os temas. Falo sobre a bela simplicidade do amor, apreciando o romântico interior, combatendo os mitos do romance as regras do romance, e assim vai, todo o livro falando, termina aí com os três pilares do casamento, né? Então está aqui o prefácio, você também pode ler o prefácio e a introdução do livro, lá no meu site, alcancevitória.com, romance, você lê este, este, esta apresentação do livro, né? E então está todo o livro diagramado, bonitinho, para poder abençoar a sua vida aí. É, e aqui eu conto um pouquinho também da minha história e conto um pouquinho aí sobre o que Deus tem feito na minha vida e na sua vida, tá bom? Na vida da minha esposa, enfim. Deus tem nos abençoado aí nesse processo. Então, está disponível o livro na Amazon.com.br Restaurando o Romance do Casamento. você possa acessar, que você possa buscar este livro. Eu tenho certeza que será muito especial a abençoar a sua casa, abençoar a sua vida. Bem, um grande abraço, amanhã às 13 horas eu volto, mais uma live, a segunda live, entrevistando um casal muito especial, Odila e Juarez Carvalho, que estão casados há 42 anos. Não perca amanhã às 12 horas, a nossa, às 13 horas, a nossa live com o Odila e o Juarez Carvalho. Um grande abraço, conta aí as minhas transmissões, se inscreve no meu canal, participa da, desse lançamento, ponto, eu conto com você, eu preciso que você me ajude, se você foi muito abençoado com este conteúdo, se este conteúdo é relevante para você, me ajuda ajudando a divulgar este livro, me ajuda é, repassando o link que eu vou te mandar, é, que você está recebendo aí na transmissão, me ajuda enviando este link para mais pessoas. Eu não escrevi este livro para ficar rico. Eu escrevi este livro para cumprir o meu propósito de abençoar vidas. E assim eu quero fazer.